Hey guys, how's it going? E hoje a gente vai continuar falando sobre o verbo to be no passado, só que hoje a gente vai falar sobre como fazer perguntas com ele e como responder com as respostas curtas, né, sem você precisar dar todas as informações, utilizando os elementos referentes a respostas curtas, tá? Então essa é uma aula, na verdade, uma continuação da aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, é de extrema importância que você assista, então... É, procura aqui, essa é a aula 18, essa aula que eu estou falando, que é a aula anterior, é a aula 17 Procura aqui é, nos vídeos onde está essa aula, porque ela é muito importante para poder fazer sentido Senão você vai ficar meio perdido, ok? Lembrando que como sempre a gente tem durante a nossa aula, nosso exercício de prática No final da aula você também vai poder baixar o arquivo MP3, o arquivo pdf Para você poder praticar mais, porque como você sabe, de nada adianta você assistir a aula e não praticar né é aquilo que eu sempre falo se você me acompanha desde sempre você sabe né você precisa ser um estudante ativo ou seja aquele que vai atrás do conhecimento aquele que executa realmente o que precisa ser feito beleza então bora começar nossa aula ok então aqui eu tenho esse diálogo que eu trouxe para ilustrar é, o rapazinho de camisa vinho, né? Ele fala Was it band practice? Yes, it was. Então essa foi a, a essa era a, a prática da banda, que seria o ensaio da banda, na verdade. Isso foi o ensaio da banda. Aí o rapazinho de roxo fala sim, foi, ok? Então aqui é só para poder ilustrar que a gente está usando was, né? E depois ele está falando it was. E aí você vai observar algum padrão que começa a se repetir na língua, né? Então, deixa eu primeiro abrir todo o meu chart aqui, para você notar isso, e aí eu vou te explicar detalhadamente, ok? Então, primeiro, vamos lembrar um pouquinho da afirmação. Quando eu estava afirmando, eu falava, I was rich, eu era rico, eu fui rico, né? She was happy, ela era feliz, and they were late, eles estavam atrasados, ok? Ok? Então aqui eu estou. Observa a estrutura da frase. Eu estou colocando o verbo é, to be no passado, depois de quem? Depois do sujeito. Quem é o sujeito? É o I, é o SHE, é o Thei. Deixa eu marcar de cor diferente aqui para você ver. Então, tudo isso daqui são afirmações. Quando eu estou negando, o que, que acontece? O verbo to be vai para o início da frase. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu bati minha cabeça, acordei no hospital e eu quero saber se eu era rico. Eu era rico? Então, was I rich? Eu era rico? Então, observa aqui que o verbo to be foi para o início da frase. Ele veio antes do sujeito. No caso, o sujeito da frase é o I, é o eu. Então, ele foi antes do sujeito. Ele foi para o início da frase. Vamos pegar mais um aqui do exemplo, ó, she was happy. Eu quero saber, ela era feliz? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o verbo to be que está no passado, que é o was, colocar no início da frase, antes do sujeito. Então, was she happy? O que, que eu fiz? Coloquei o verbo to be antes do sujeito. O sujeito é she, o verbo foi para antes do sujeito. Mesma coisa, eles, né? They were late. Eu estou afirmando, eles, estão, eles estavam atrasados. Eu quero perguntar, eles estavam atrasados? O que, é que eu tenho que fazer? Pego o verbo to be, que é o were, coloco ele no início da frase, antes do sujeito. E aí eu repito o sujeito. Were they late? Ok? Então, o verbo to be vai sempre para é, início da frase, antes do sujeito. tá? Lembre-se disso. É sempre antes do sujeito. Isso é o mais importante você memorizar. Então olha aqui os exemplos, ó. was I, eu era ou eu estava, were you, você era ou você estava, was he? was he, was she, was it, ele era ou ela era ou ela estava, ele estava, were you, você, você, nós éramos ou nós estávamos, were you, vocês eram ou vocês estavam, were they, vocês eles eram ou eles estavam, elas eram ou elas estavam, okay? Então é basicamente isso. É, você pega o verbo to be e coloca ele antes do sujeito. Isso é para perguntas, ok? E aí eu vou responder. Por exemplo, eu estou perguntando Was she happy? Ela era feliz? E eu quero confirmar. Sim, ela era feliz. Eu não preciso repetir tudo de novo. Yes, she was happy. Basta eu falar. Yes, she was. Eu não preciso fazer nada. Observa que aqui, she was, voltou para aquela estrutura que a gente já conhece. Por quê? Porque é uma afirmação. Sim, ela era, eu estou afirmando. Se eu estiver negando, eu vou falar no she wasn't, porque a gente sabe que o wasn't é a forma contraída do was not. Então, ao invés de eu falar was not, que foi o que você aprendeu na aula passada, eu vou falar wasn't, que é muito mais comum. Ok? Então tem duas formas: é afirmando, she was, ou negando, she wasn't. E aí, lembrando, o ponto importante disso daqui, do short answers, é que você não precisa repetir tudo que foi perguntado, né? Eu não preciso responder, sim, ela estava feliz, sim, ela era. Eu só falo, ela era feliz. Não, sim, ela era. Ou sim, ela não era, ok? Eu não preciso ficar repetindo os complementos da frase. Mesma coisa aqui é para o were they, ó. Eles estavam atrasados? E eu quero responder sim, yes, they were. Sim, eles estavam. Ou no, they weren't não eles não estavam então observa aqui no nosso no nosso chart aqui que olha tem todas as afirmações ó yes you were yes I was yes he she it was yes you were no you weren't no I wasn't no he was no é, we weren't. Enfim, o importante é você pegar o padrão da língua, começa a observar o padrão da língua. Todas as vezes que eu estou fazendo uma pergunta, o verbo principal, no caso do verbo to be, ou o verbo auxiliar, vai para o início da frase. É, é, é aí que você faz as interrogações no inglês. Quando eu estou fazendo uma negação, o um NOT vem logo depois do verbo, vem logo depois do auxiliar. E muitas vezes esse NOT ele é contraído com o verbo, ele é contraído com o auxiliar. Tá? Começa a observar esses padrões, que cada vez que isso for acontecendo, eu vou reforçando. Porque quando você pega o padrão, mesmo se você nunca tenha visto alguma coisa, o seu cérebro já consegue fazer essa, essa linkagem, ele linka isso de forma automática. Ok? Então, bora continuar aqui. Ó, complete the rule. We put was and were, nós colocamos was and were before the subject, antes do sujeito, para então fazer a pergunta. Watch out, the affirmative short answer has no short form. Então, as, as respostas curtas da afirmação não tem contração, ele não é contraído, tá? Então ele fica nessa forma aí mesmo. Yes, you were, I was. Foi uma coisa que eu expliquei até na aula passada. Ok? Bora completar então agora isso daqui. Bem, como você sabe, esse é aquele momento que eu recomendo que você dê pause no vídeo copie todas as sentenças busque responder de acordo com o que você sabe e aí então você volta da play aqui no vídeo para conferir se você acertou, ou se você errou e aí tirar suas dúvidas de acordo com a minha explicação então imaginando que você já fez isso vamos aqui responder, ó aqui eu já tenho um exemplo Were you at the movie theater last night? No, I wasn't né? então observe sempre o sujeito o sujeito na frase aqui era you como fica o verbo subir no passado relacionado a you? Were. Né? E aí, como eu estou perguntando para você, você estava, como eu estou te perguntando, você precisa responder sim, eu estava, ou no, ou não, eu não estava. Que foi o que ele transformou. Esse you virou I, porque é uma pergunta direcionada para você. E aí na hora que eu direciono para você, você, não, você vai responder eu, né? Que no caso, esse eu é você. Vamos lá, number one. Number one. Alguma coisa, Jack. Eu sei que eu estou falando de Jack. Jack é qual pessoa, gente? É o he. Como que fica o verbo subir relacionado ao he no passado? Was. Então, eu já sei que é o was aqui. Was Jack in Paris last month. E aí, eu estou respondendo. Yes. Mais uma vez, eu estou usando o re. Então, was. Por que, que eu sei que é o was? Porque eu, aqui já tem o um pronome. É o re. E eu estou fazendo uma afirmação. Yes. Observe que algumas vezes as respostas vão ser negativas. Por exemplo, aqui no número 4. É no, você está negando, eu sei que eu vou usar o verbo to be mais o not de preferência contraído, que é a forma que os americanos mais usam. Número 2, gente, observa aqui, ó, Mr. Roberts. Mr. Roberts é referente a qual pessoa? É referente a he. E aí, mais uma vez, eu sei que eu vou usar o was para me referir a he. Né? Então, was Mr. Roberts, o, o, era o senhor Roberto, seu professor, nas escolas iniciais, nos anos iniciais da escola? Yes, he? Aí, mais uma vez, eu estou confirmando e eu sei que eu já vou usar o was porque já foi usado anteriormente. Depois, eu estou falando da Jennifer Lawrence. Ó, Jennifer Lawrence, born in 1990. Então, ela nasce, a Jennifer Lawrence nasceu nos anos 90, 1990. Se eu estou falando Jennifer Lawrence, é referente a qual pessoa? referente a she, como fica o verbo to be no passado com she? Was. Então, was Jennifer Lawrence born in 1990 in 1990. E as, tô confirmando, she was, porque já foi respondido aí, OK? Number four eu tô falando Paul and Yolanda. Paul and Yolanda, gente, é referente a qual pessoa? Referente a they eles ou elas, né? E aí, como fica o verbo to be referente a they? Were. Então, eu sei que é were Paul and Yolanda at the party. Então, e aí eu vou negar. Observa que eu tô negando. No, they. Como é que fica? They were not. Mas a forma mais comum é falar they weren't. No, they weren't. Ok? Muito bem. Observa gente, como são perguntas Note aqui que todas as vezes o meu verbo to be tá vindo no início da frase, tá vindo antes do sujeito, tá? Então é isso que você precisa ficar atento. Número 5. Alguma coisa you. Eu já sei que eu tô falando you, que é você. Como fica o verbo to be em relação a you? o were. Were you at the basketball game on Saturday? Ah, olha só que legal. Aí ele responde yes, we. Porque lembra que you pode ser você ou vocês? Pode ser um dos dois. E aí vai depender do contexto. Como na resposta eu sei que ele está falando we, então eu sei que quando ele me fez a pergunta, é, ele estava direcionando para mim e para mais alguém. Ok? Vocês estavam é, no jogo de basquete no sábado? E aí eu estou confirmando. Sim, nós estávamos. We were. Alright? Número 6. Alguma coisa de concert good. Então se eu estou falando concert, Concert é referente a uma coisa, né? Qual é o pronome que a gente usa para coisa? É o it. Como fica o verbo to be no passado referente a it? Was. Ok? E aí, eu sei que é was the concert good. Yes. Como eu já usei o it, it was. Gente, observa o que eu estou fazendo idioma é muito simples se você pegar a lógica. Observa como que eu te faço as perguntas. Eu peço primeiro para você observar a pessoa, porque nem sempre vem you, he, she, às vezes vem o nome das pessoas. E é isso que é uma coisa que eu percebi que causa uma confusão na, é, na cabeça dos alunos. Então, eu sempre te pergunto, Jack. Jack é qual pessoa no exercício 2? Jack é referente a re. É ele. Ok, então se eu sei que é re, é como fica o verbo to be em relação ao re? Aí você começa a se lembrar. Então, é, nada mais é do que um processo. Quando você entende que idioma, qualquer língua, é, são etapas que é um processo. Quando você treina o seu cérebro para fazer isso, ele vai fazendo isso tão rápido, tão automático, que chega naquele momento do, do, da fala inconsciente, porque você já treinou o seu cérebro várias vezes para fazer esse processo automático, entende? Então, é algo muito simples, mas que, é, às vezes, essas minhas perguntas é que vai te ajudar nisso. Por isso que eu falo, mesmo que você já viu... Faça minha aula, porque é esses macetezinhos, essas dicas que eu estou treinando o seu cérebro, mesmo sem você perceber, tá bom? Number 7. Alguma coisa I in the class picture. Então, eu sei que eu estou falando eu, né? Então, é, se eu estou falando eu, como que fica o um verbo to be no passado? I was. Então, eu sei que é uma pergunta. Was I in the class picture? Então, a que eu bati a cabeça, eu não sei se eu estava na aula de fotografia. E aí eu tô perguntando para alguém, ei, eu tava na aula de fotografia? Imagina que eu perguntei para você, ei, eu tava na aula de fotografia ontem? E aí você vai me responder, sim, você estava, né? E aí por isso como eu mudei a pessoa, you, como que fica o verbo to be é, no passado? Were, you were. Bem, gente, vocês viram que é muito tranquilo, essa aula é, é muito simples, né? Ainda mais se você assistiu a primeira aula lá do verbo to be, é, na afirmação e na negação. Aqui é mais um complemento, né? Como fazer essas perguntas e como responder com as short answers. É, a minha dica é, ficou na dúvida, assiste a aula 1, de novo, a aula 17, na verdade, né, que foi quando eu comecei a falar sobre o verbo TV no passado. Assiste essa aula de novo, baixa os exercícios, faz as atividades que estão lá no PDF, no MP3. O importante é você praticar, praticar, praticar, praticar. Faz todo o jeito que eu estou ensinando aqui na aula e do jeito que está lá no PDF, ouve bastante o áudio também, porque isso te ajuda a memorizar, porque você vai estar tá trabalhando no seu listening também, ok? So that's it, see you, bye bye!